E aí galera, beleza de nata com vocês, com mais um vídeo, eu não sei se é, a minha câmera tá legal, talvez não saia, tá, saia sem webcam por causa do, da placa aqui que eu tô usando para gravar no Playstation 3, mano, vou falar uma experiência para vocês, cara, o controle do Playstation 3 é uma porcaria, o do Xbox também bem melhor e quando você joga no Playstation 5, meu Deus do céu O negócio é o seguinte, 2021 Acho que vai completar oito anos com o lançamento do GTA para Playstation 3 E hoje a gente vai jogar aqui, eu vou entrar no GTA Online Eu tô aqui na campanha, eu tô jogando numa TV 4K aqui E tá bonitinho, eu vou falar para vocês que tá bem bonito aqui o jogo Então, seguinte, vamos entrar aqui para ver como é que tá o GTA Online, fiquei devendo esse vídeo, era pra ter feito Então eu vou, aqui ó, Vamos jogar o GTA Online Eu vou entrar aqui numa sessão, uma sessão normal, né? Pra ver a molecada e sei lá, tentar entrar num serviço aí para Pra ver se tem gente jogando Então vamos lá entrar aqui Playstation 3, bora Vamos ver se vai, ó Será que, tá, que entra rápido? Ó, achou uma sessão aqui Vamos ver se tem A, a, a, a tela tá azul, né? Acho que é por causa do, do Nossa, na TV Tá bem azul, mano E ficou a câmera azul, Azulada Galera, demorando demais Acho que demorou uns 5 minutos aqui ó. Ainda tá carregando E nada, velho Cadê? Não vai encontrar a sessão, não? Será que não tem mais ninguém jogando, cara? Aí, achou, achou. Vamos ver. Cara, oito anos, cadê o GTA 6? Star Isso aqui é o raiz, hein, mano? O GTA raiz, o G... primeiro. Primeira versão. Tá de noite, ó. Deixa eu ver. Nossa, mas tem muita gente jogando, velho. Quanto que é a sessão? É 15, né? Aí foi pra. Eu, eu nunca. Não tô... 12, tem 12. Tem 12 bonecos, cara, eu não sei jogar mais no controle Porque a maioria das... Nossa, um cara tá lagado A maioria das vezes eu... eu... Praticamente não jogo no controle No PC eu jogo no mouse e teclado Eu não jogo no controle E tem boneco pra caramba jogando, ó Boneco pra caramba jogando Vamos ver... Vamos ver onde, onde tá esses caras Vocês estão juntos ou vocês estão separados, ó Ó, tem um ali com dois Tá vindo na minha direção, ó Esses caras vão querer me matar, quer ver? Vai ter bala neles, mano Tá Eu não sei o vai jogar, velho Os caras tão lagadaço, maluco Tem dois bonecos jogando ali Ah, o cara me matou, ó Virou ali, ó Quem é? O patro... Nossa, mano, os caras tão muito lagados, velho Eu não sei, acho que a minha internet tava jogando Da Last of Us o... o 1 Jogando online lá Minha conexão tava muito ruim, cara Não sei, acho que eu tenho que botar no cabo Vamos ver aqui quantas pessoas tem jogando o GTAzinho O GTAzinho é muito gostoso, dá mais se jogar com amigo Ó Tem três aqui perto Tem que apertar o X, né Olha o mapa, mano o mapa é diferente do, do dos consoles do... Tá é meio lagado, velho Ninguém vai me matar aqui, certeza É, tem uns amiguinhos jogando aqui, ó Dois aqui, ó Três Tinha isso aqui, né, mano? No, no, no, Eu acho que no GTA... Faz tanto tempo que eu não jogo No Playstation 4 no... Na nova geração Eu acho que, que não tem... Que não, não aparece esse iconezinho aqui ó. Passou o cara que sumiu não, tem 12 bonecas aí na sessão pública E seguinte, ó eu... O cara tá mandando mensagem Ó, eu vou, vou aceitar esse pedido aqui hein? Desse cara aqui Vou entrar no, no, no jogo aqui, mano Vamos ver o que, que ele tá fazendo Som Aceitei um serviço eu acho que é alguma missão aí E eu só vou Atrapalhar os caras, mano Porque Eu tô sem Habilidades controlísticas Eu acho que é algum, alguma raiz, mano, eu vou tentar fazer um pouquinho Aqui até morrer Mas como vocês viram aí, mano, você que é da nova geração Tem muita gente jogando, cara Eu acho que até hoje, se entrar no Playstation 4 tem bastante gente jogando também, cara. Mas no, no, na, na antiga geração é que eu queria comprar um Xbox pra jogar lá. Queria comprar um Xbox 360 pra jogar lá, mas por enquanto não. Acho que vai ter que pagar a live, apesar que eu tenho, né, mano? Eu tenho... Meu Deus, que demora. Ó, oh, o, o moleque me chamou. É só tadinho, cara. Tá sozinho, ó. Ele tá chamando geral, velho Olha lá, ele tá chamando geral Só eu entrei, ó Aí não tem como ó, o nível dele, jogou muito, né? Ainda no Playstation tem como você mexer Ó, tá entrando mais um Vamos ver se a gente vai conseguir Fazer essa missão aqui, hein, galera E só os, os caras do, Dos níveis altos aí, ó Só 500 Saiu <risos> Mano, eu vou sair aqui desse serviço porque eu vou sair, só tem ele, ele tá tentando arrumar uns amigos aí, mano Eu vou esperar, eu quero receber uma, ah lá, corrida, corrida, corrida terrestre Bora ver essa corrida aí, bora ver essa corrida Peraí, peraí, peraí, peraí, peraí, peraí Vou entrar aqui Bora, vamos ver essa corrida aqui, galera Se é a corrida daquelas de criador Ou se é a da Rockstar, chatona Vamos entrar aqui numa corrida vamos ver quantos players estão jogando Tá entrante, hein, tá entrando. Deve ser eu e ele só, velho. Como o cara chama assim? Ah lá, tem uns bonecos Need for Speed Mano, é corrida, é corrida da Rockstar? Não. Criado por Gabriel. Missy. Não é corrida da Rockstar. É uma corrida criada. Vamos ver como é que tá. Será que é uma corrida nova, antiga? Não sei. Só sei que eu vou esperar aqui. Pra ver o que vai dar nessa corrida aí. Se é essas. Que antigamente tinha muito criador. E as corridas da hora começou. No Playstation 3 É uma corrida de Liberator Eu vou me sair muito mal, já tô, já tô vendo Mas é isso aí Vou esperar começar aqui, já tá entrando uma galera Ó, tem pessoal Tá jogando, mano, tá jogando Parece que o cara tava sozinho Chamou geral aí, chamou, não sei Tá chamando os amigos, aí, tá entrando Tem um level 7 ali Tá entrando a galera, vamos ver como é que vai ser, mano Bom, galera, é o seguinte Fiquei ali na, naquela, naquele serviço e o cara não começava, tinha até um pessoal legalzinho e acabou caindo E eu acho que ele dormiu lá, né? eu acho que ninguém ia entrar, deixou lá o controle mano ah, não vou tentar em, entrar em outro serviço aqui Quero entrar em serviço, parece que foi ele que criou a corrida, queria ver como é que a corrida dele tava é, mano, tem, não sei se foi conexão ou o que foi, mas... Caiu, caiu Bom, vamos aguardar aqui, vou tentar entrar em outro serviço Seguinte, ó, tô, no, tô na outra sessão aqui E olha isso, mano, 15 boneco na sessão, cara Todas as sessõezinhas cheias Como eu disse, eu acho que é... Como é que pede carro aqui, mano, que eu esqueci? Acho que é aqui, né, vamos, vamos, vamos pedir um carro aqui E... Cadê... Ó, vou pedir um carro. Qualquer um. Mas é isso, mano. Tem muita um gente jogando, cara. Pessoal acha que o Comet, Torno. Ah, galera. Seguinte, só pra finalizar esse vídeo aqui, mano. Eu tava... Chamando o carro. E tinha hacker na sessão, velho. Tinha hacker na sessão. E eu não sei o que aconteceu, velho. Que quando ele me puxou o programa de captura bugou, velho. Aí. Bugou do nada. Não consigo mexer aqui. Como tá transferindo o um vídeo. É. Simplesmente bugou. Tem muito hacker no jogo. Cara, isso nunca aconteceu, velho. Nunca aconteceu. E eu até ia querer gravar, mano Os hackers ali, velho Eu tava fui, puxar, fui pegar o carro Me puxou, aí tinha uma belota uma... Um monte de cara Aí fui olhar no programa Travou, simplesmente Travou, não aparece mais a tela Aqui, eu não sei o que aconteceu velho O que tem a ver um hacker dentro do jogo Em relação ao programa de captura Mas é isso, galera Comenta aí se tem muito hacker no Playstation 3 é, eu gostaria de ouvir o seu, seu feedback Mas seria legal Gravar os hackers aí, mano Seria, seria bem da hora Mas é isso, se gostou, clicando gostei Me segue no Instagram, tá aí na descrição Até a próxima e fui!